E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô é? e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês top 10 maneiras de melhorar o Omnitrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Omnitrix ele é um aparelho galvaniano muito poderoso Nós sabemos do grande potencial que esse relógio tem Mas tem maneiras sim de deixá-lo ainda mais poderoso E é isso que vamos ver no vídeo de hoje Mas antes disso, eu quero deixar claro aqui que isso não é uma lista assim, de ordem crescente, decrescente tipo Do mais poderoso, ao menos poderoso Não, eu só quero mostrar aqui uma lista para vocês de 10 maneiras de melhorar o nosso querido Omnitrix Beleza galera? Então vamos lá Começando aqui, galera, falando do Skurdy. O Skird, ele é uma biogosma, ou como o Contumélio falou... Um geneto que interessante. É porque esse nome é muito grande, né, galera? Então vamos chamar de biogosma mesmo. Mas, enfim, ele tem o poder aí de manipular o DNA, né? Ele consegue se alimentar dele, poder manipular no corpo do hospedeiro, nele mesmo. Porém, quando se trata de algo como o Omnitrix, que tem dentro dele o DNA de mais de um milhão de amostras genéticas, o Scud com certeza pode brincar à vontade com cada um dos DNAs que tem lá, entendeu? Com isso, ele pode dar ao bem diferentes habilidades. Ele está transformado em um alienígena e poder utilizar ferramentas baseadas no DNA de outros aliens, entendeu? Então, isso é um aprimoramento bem legal que o Scud dá para o Omnitrix. E semelhante a isso, também temos no reboot o conceito dos aliens Omni-Hancers. Seja para pensar que... O que o Scuddy faz e os Omnihanced são basicamente algo semelhante, né? Por causa que os Omnihanced, eles se tratam de aliens que tem o DNA do Shock Rock. E eles ganham um aprimoramento com isso, né? Ganham como se fosse um traje mesmo, né? Só que eles têm as suas habilidades implementadas com a eletricidade e as rochas do Shock Rock, né? Mas que também é um aprimoramento causado por esse alienígena, que é uma coisa bem legal. Por exemplo, torna um Aren como o Massa Cinzenta, que é pequenininho e tem como um poder a inteligência, mas ele pode se tornar um Aren de briga, né? Por causa que a armadura Omni Hunter dele dá a ele um porte maior e, consequentemente, ele pode lutar, ele pode dar socos fortes, usar o poder da eletricidade. Porém, diferente do Skurd, que ele pode usar o DNA de qualquer alienígena, os Omni Hunters, eles estão mais limitados a ser mais o poder do Alien com o poder do Shock Rock, né? Então não é tão, tão mais eficaz do que o Skurd, por exemplo. Mas mesmo assim é bem legal. Falando no massa cinzenta, ele também é um alien que pode aprimorar o Omnitrix, já que ele é inteligente o suficiente para mexer nas configurações, como mostrado algumas vezes, como no futuro alternativo, onde o Kenny ele utilizou o massa cinzenta para destravar o controle mestre, assim, tirar o limitador. E, tipo, isso foi uma coisa muito inteligente da parte dele, porque nem o Ben ou o Ben 10.000 não pensaram em fazer isso, utilizar Massa Cinzenta para destravar o controle mestre. E também, em um Dirado irado, irado do Ben Parte 2, o Ben Prime e o Ben 23 usaram suas formas galvanianas para consertar o Omnitrix, que é uma coisa que o Dr. Psicobo, sendo um cérebro crustaciano que já criou o Nemetrix, não conseguiu fazer. Então, realmente, a forma galvaniana é um dos alienígenas aí, confirmado pelo Derek o alien mais inteligente do Omnitrix, mas uma das formas que pode aprimorar o mesmo. E uma das formas também de aprimorar o Omnitrix é, como eu falei, o próprio controle mestre, né? Ele pode ser destravado de várias formas, como no clássico, né? Que o Ben, na cagada, ele fez várias combinações de comando no Omnitrix e, assim, destravou o controle mestre, né? Assim, podendo se transformar nos aliens. Só que, assim, o Ben, ele nunca aproveitou, realmente, do controle Mestre, né? Por causa que nesse episódio do clássico, de volta com a vingança, o Ben apenas se transformava em seus 11 alienígenas, né? Na época ele não tinha mais o fantasmático e tinha ganhado o bala de canhão para o então ele tinha 11. Porém, a única coisa que ela aproveitou foi poder se transformar de alien em alien, sem ter que virar a forma humana. E uma nota, galera, é que um alien rápido como o XLR8 poderia ser usado para digitar vários códigos até desbloquear o controle mestre, embora isso possa levar um tempinho. E em Força Alienígena, em Guerra dos Mundos Parte 1, quando o Asimuth desbloqueia tudo, tudo, basicamente o controle do Mestre todinho é desbloqueado porém o Ben ele só se transforma nos aliens que ele já tinha no, e nos aliens antigos que estavam bloqueados e agora estavam desbloqueados como bala de canhão, glutão e gigante por mais nostálgico que isso seja mas o Ben tinha mais de um milhão de amostras de DNA e poder ter virado tanto alien novo mas ele basicamente não fez isso né? em espremacia alienígena também foi desbloqueado o controle médico pelo inspetor 13, porém o Ben não pôde nem aproveitar disso por causa que o Super Omnitrix estava transformando a Gwen e o Kevin em alienígenas e depois o Ben iniciou o Super Omnitrix. Então o Ben Prime, com né, 10, 15, 16 anos, ele nunca pode aproveitar de verdade o controle e mesh, mas que realmente ele aprimoraria muito o poder do Omnitrix, já que ele, o Ben poderia se transformar nos aliens sem um limitador e ter o acesso total a todos os DNAs aliens do Omnitrix. Mas assim galera, o Massa Cinzeta não é o único Alien que poderia aprimorar o Omnitrix, pois como eu falei, o Dr. Psicobos ele também mexeu no Omnitrix, por mais que ele não tenha consertado o relógio, né, já que ele fez uma configuração muito doida ali, que por exemplo o Ben Prime ele ativava o Omnitrix, aí quem se transformava era o Ben 23 e vice-versa ele consertou o Omnitrix do bloqueio temporal do Maltronte, só que mesmo assim ele, ele deixou os relógios bugados. Mas uma coisa que ele fez, por exemplo... Quando vocês tentaram usar esses aliens... Vocês ativaram uma trava de segurança que eu instalei. A qualquer momento, seus Omnitrix vão sobrecarregar e explodir, acabando com vocês dois pra sempre. Então, isso quer dizer que o artrópode, e o cérebro que está sendo no geral, tem inteligência suficiente pra mexer no Omnitrix. Outro homem que também teria essa capacidade seria o Diabrete. Sim, porque por mais que, quando ele foi apresentado pela primeira vez lá no né, episódio do Ovos Grátis, o poder dele era quebrar as coisas, no mesmo episódio, a Gwen ela falou que. O bem ele poderia usar não só o poder de destruir, mas também de construir as coisas. E o bem foi lá e utilizou a adaptabilidade que os seres humanos têm, né? Para utilizar o poder do Ali melhor do que a própria espécie. Foi lá e conseguiu sim usar o Diabreto para construção. E o Omniverse aprimora isso. Já que vimos em muitas ocasiões o Ben utilizando o Diabreto para construir as coisas. né, Mesmo que às vezes ele pegue alguma sucata, né? alguma coisa assim. Mas mesmo assim se torna um aparato legal que ele utiliza. Então eu acredito que ele poderia usar esse poder dele para aprimorar também o Omnitrix. É lembrando que o Ultra Diabreto, que é uma fusão Diabreto com o Ultra T. Foi capaz de construir aí as motos temporais. Yes. E também, se a gente considerar aquela informação de que o Ben utilizou dos seus aliens mais inteligentes para criar o Minitrix, ele se iluminou e tudo mais, eu acredito que um desses poderia ser o Diabreto, o Massa Cinzenta e o Arthrope, com certeza, foram envolvidos também. Então, para mim, é totalmente possível o Diabreto ser um dos aliens aí que o Ben poder utilizar para aprimorar sim o Omnitrix e quem sabe desbloquear o controle mesh e outras funções aí. O Pods Altiar, ele é um artefato muito antigo criado por ancestrais, Galvani do Asimuth e que a gente vê ele em Ben 10 Cosmic Destruction, né? A gente vê um pouco do potencial dele, que tipo, um humano normal como o Enoch, utilizando o poder dele, pode ganhar o poder de se multiplicar e controlar a energia, então ele é um artefato bastante poderoso, mesmo me imaginei ele completo, o Ben ele utilizou no Super Omnitrix, quase todos os pedaços do pós alter faltando apenas um, que convenientemente era o pedaço que faltava para completar o pós alter e deixar ele lá permanentemente com o Ben, mas o pouco que ele utilizou, ele se transformou no gigante, que já é um alien muito poderoso, e usou um raio cósmico forte o suficiente para jogar o albido transformado no gigante do mal para a lua, entendeu? Então esse é um artefato muito poderoso que é uma pena o Ben não ter mantido ele, né? Porque como eu falei, né? Faltava aquela peça que ele jogou fora, e aí o Pazoteiro virou pó. Mas com certeza se o Ben ficasse com esse artefato, menino, ele ia ser muito poderoso demais. Bom, então nós falamos de um invento galvaniano não canônico, então vamos falar de um canônico bem conhecido, né? Que é a Ascalon. As Ascalon é uma das tecnologias criadas pelo Asimuth. Ela é uma espada muito poderosa utilizada por San Jorge. Ela foi a espada que derrotou, selou o Diagon, absorveu seu poder e o Ben utilizou a Ascalon para derrotar o Vilgax Lucubra e transformar todos os esotéricos da Terra de volta em humanos. Mas uma coisa que faltou mostrar e é que com certeza seria um aprimoramento para o Super Omnitrix, seria se o Ben ele se transformasse nos aliens com a armadura, com o visual da armadura né, que a Ascalon coloca. Mano, seria muito legal. A gente tem FNAF Disso como o Eco Eco Supremo usando a Ascalon seria muito legal se isso tivesse aparecido na série. Mas uma armadura que foi muito, muito bem apresentada para nós foi no reboot: foram as armaduras omni-kicks e Omni né que elas são acessíveis através de uma chave que ativa essas armaduras. Que na verdade elas não são armaduras de combate. Na verdade, elas são armaduras utilizadas para viagens intergalácticas e para proteção do usuário. É, mas elas podem sim ser utilizadas para combate A gente vê que o 4 ele pode disparar socos como mísseis Então sim, por mais que elas não tenham sido feitas com um propósito de combate Se você utilizá-las em uma luta, com certeza você tem mais chances de vitória com elas Para finalizar aqui galera, outro alien que também daria para aprimorar o Omnitrix Seria o Ultra T, o Mechamorf Galvânico a gente sabe que é um alienígena que ele tem esse poder de aprimorar máquinas. E o Omnitrix é uma máquina. Isso aconteceu em Ben 10 Reboot. A gente viu que o Ultra-T se sacrificou para que o Ben pudesse vencer o Vilgax. E assim ele utilizou o controle mesh, né, Podendo mudar de Alien em Alien E através desse sacrifício que veio também o Shock Rock. E as formas Omni Hansas que eu falei lá no começo do vídeo. Então realmente o Ultra-T é um Alien muito útil para isso. Porém teve aí a consequência da perda da transformação. Que foi algo muito triste pra gente, né? Perder um alien tão querido como o Ultra T. Mas bem, essas são todas as maneiras de aprimorar o Omnitrix. Comenta aí se você também acredita que tem alguma outra maneira de aprimorar o Omnitrix que não tá aqui no vídeo. Mas é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho, falou e tchau!